Tá tipo coisa de 4 de votos. Tio Dark ganhou por 20 votos. Você aí achou que a democracia, que seu voto não fazia diferença? Você não podia estar mais enganado. É. Vai brincando. É isso mesmo, Selvich. É isso mesmo, Selvich. Mano, simplesmente a democracia é em ação. 20 pessoas definiram o futuro dessa live. 20 pessoas definiram. Mano, é... Simplesmente inacreditável. É a votação que foi definida. É, se você voltar no VOD depois, você vai ver que eu vou estar falando sozinho. Porque a minha voz não está saindo no. A, é, a minha voz está saindo no VOD, mas não está saindo na gravação. Então, se você for ver o meu VOD depois, você vai perceber que eu estou falando normal. Vai dar para entender tudo que eu estou falando. Uh, talvez esteja falando tudo meio torto, porque eu estou me escutando muitas vezes. Agora eu vou até diminuir aqui para mim, mas para a live ainda vai estar tá uma.